Agora nós vamos ali no... Estamos passando aqui já fizemos a compra. Aquela compra toda deu 137 dólares, tudo. Eu até achei que ficou barato, porque eu imaginei que fosse uns 150. Ia ser uns 150, 200 dólares, porque a gente comprou algumas coisas pro... Buchada de... Buchada de bucha. De mongongo. Como é que é? Mongongo? Pra buchada que vamos fazer amanhã pra galera, né? para os comer buchada. Aí até que ficou barato. Geralmente a minha compra semanal... Fica nisso aí, 70, 100 dólares, né? Eu quero chegar na meta de, de 70 dólares semanal. Mas como a gente teve que comprar essas coisas extras, passou um pouquinho, passou 30 dólares. Agora nós vamos ali no KFC. Isso aqui que vocês estão, podem ver aí é o que a gente chama aqui de... Shopping Boulevard. Ô, Gislene, como, é como é que o espanhol fala, o Panamé fala Boulevard aqui? Bolevar mesmo? É, eu vou perguntar a ela aqui, Leon. É, como como, uma... como Boulevard... é cá, você lhe ama? Como é que você lhe ama Bolevar a car, hein, ô? Brasileira É O que eu é vou levar para você? É Bolevar, é um shopping. É um shopping. Nada, Aham. eles falam bom. Sim, mas aqui tem um o nome dele Bolevar. Ah, não, mas isso é porque eles colocam ah, aí, não, É isso. Né? Então, esse nome Bolevar é Bolevar. Ah, tá. Agachou oh, eles ele sentar no shopping. Eles falam, Mol, Mol, Mol, Mol. mal. o passar perto do um Ford aqui, grandão. que tem? Show de bola. Olha o carretão. Olha o tamanho do bicho. Eita, um F-150 da Ford. Olha esse aqui, cheio de bregue-bregue também. Vai lá sentar com ele, rapaz. Ah, não, não pode passar em da grama não, gente. Tem que passar pelo, pela calçadinha aqui. Segura, Juliane. Você agora é a dona do um pedaço. É, legal. Né, Não se pode pisar na grama. Vou entrar no café C aqui, então tem que desligar a câmera, né? Claro, claro,